Na vida de uma mãe é ter seus filhos felizes. E filho feliz é filho que está perto da gente. Né? E é tudo que uma criança quer, que ela precisa que a gente dedique cada vez mais, não só em qualidade, né? mas também um pouco mais de quantidade do nosso tempo. Vindo para cá, venho refletindo muito sobre isso, sobre tempo para minha família, para meus, meus filhos, uh, acompanhar e, e deixar para eles não só um legado financeiro. Mas também um legado de lembranças, né? de momentos mágicos, momentos uh, simples né? Desde um acordar de manhã com eles na cama e curtir esse momento com eles né? E estar quanto mais tempo possível com eles, porque esse tempo vai passar Meus filhos uh, são pequenos, eu tenho um filho de um, um ano e meio, um outro filho com cinco anos E é um, um, um momento único, cada dia um aprendizado novo e eu não, não queria perder isso, eu não queria terceirizar, deixar que uma terceira pessoa vivesse cada momentinho desses né, com eles. E eu venho de uma formação acadêmica uh, e totalmente voltada para empreendedorismo, eu sou formada em administração, tenho mestrado em administração e cada vez mais a gente acompanha o que está acontecendo no nosso país e economicamente falando, hoje o marketing de rede ele é o um negócio do século 21. Então é aonde a gente realmente consegue ter, buscar uma segurança financeira, uma independência financeira e ao mesmo tempo uh, conseguir realizar o meu sonho, de estar mais próximo deles, cuidar deles. Eu sou Patrícia Costa Formos, sou formada em administração de empresas, tenho especialização em gestão estratégica empresarial, eu fiz um mestrado na Universidade Federal de Santa Maria também em administração. Já atuei como consultora internacional no mercado livreiro editorial uh, entre o país Brasil e África, atuando em Angola. Então eu já tenho uma certa caminhada administrativa né, em, em relação a... Já já conhecia a marketing de rede de outras empresas também. E o que me chamou a atenção para trabalhar com a, a Geunesse foi que a Geunesse, ela... Tem não só. Um, todo, todo, todo o formato de trabalho da Genese, ele está voltado para as pessoas. Então, desde os produtos, eles estão voltados com uma preocupação com o ser humano, até o próprio negócio. Eu trabalho muito com o WhatsApp. Então, as minhas primeiras 15 caixas de, de produtos vendidas foram, aconteceram durante a noite, na, no horário da mamamentação noturna né do meu filho. Eu fiz as vendas via WhatsApp. Uh, a Geunésio hoje, ela, me, ela, ela abre várias formas de, de trabalho. Então, a, a, eu como, como mãe, o que mais me atraiu foi que eu não preciso sair de casa para fazer um treinamento, para conhecer um pouco mais do produto. Né? Eu, eu consegui aprender mais, eu cada vez mais, eu me aprofundo mais... Uh, tanto no conhecimento de produto quanto do conhecimento do marketing de rede, de, de novas ferramentas, de novos formatos de trabalho, porque tudo isso vem muito virtual. Então, hoje eu, eu uso a tecnologia no tempo que eu posso fazer. Então, é, é normal, é comum eu estar tá aprendendo mais, estar uh, tá me aprimorando, estar tá me atualizando. Durante a noite, no momento que eu estou dando normal ou após o momento que eles já já dormiram, então eu faço, faço essa parte do treinamento de me melhorar, como profissional do mais de rede a partir do momento que eles dormem e os negócios eles acontecem nos mais de várias formas então hoje eu tenho uh, clientes que são mães né mães mães de, de, de coleguinhas do meu filho então a, a venda ela acontece natural então a, a minhas amigas através do, dos nossos grupos do WhatsApp hoje a gente faz muito e eu tenho muita venda também, muitos, muitos, uh, atraí muitas pessoas para o negócio, convidei muitas pessoas para participar do marketing de rede, e através do, do Facebook. Então, hoje eu tenho na minha rede várias pessoas que eu não conhecia, porque você começa a resgatar, se conectar com pessoas que fazem parte da tua vida, em certos momentos, ex-colegas de faculdade, uh, ex-colegas de trabalho, uh, pessoas que você já não mantinha, talvez, tanto contato, e de repente elas vêm, que Você está trabalhando com uma nova empresa, elas vêm até você. Ou você começa também a, a buscar, para contar essa novidade que você está trabalhando uma nova empresa. Então assim, o um, um interessante disso é é, é é um movimento de pessoas, né, de, de energia boa em relação a isso. A diferença do marketing de rede do trabalho tradicional é que no trabalho tradicional há sempre uma concorrência. As pessoas uma buscam se superar, concorrer com as outras. E no marketing de rede, no marketing de relacionamento, principalmente nesse marketing de rede que eu sou envolvida que é a Geonese, a gente percebe que o trabalho é em equipe. O patrocinador direto é o Leandro Fonseca e eu não conseguiria ter chegado até aqui. Né? É uma, O apoio do patrocinador e o patrocínio responsável que a gente diz, ele é muito importante, que é onde realmente a, a, o negócio acontece. Aquele apoio inicial, você... Uh, ter acesso a todo tipo de treinamento é quem vai te, te direcionar então é, aquilo que a gente estuda, que é o teu líder você segue o teu líder seguindo os passos que já ocorre o sucesso que ele atingiu você vai atingir também e eu já comprovo isso uh, seguindo as orientações do meu patrocinador fora isso uh, o treinamento um treinamento fantástico hoje muito atual é o, o do nosso colega o Robson Uh, que é um, um treinamento todo voltado para o desenvolvimento e prospecção de pessoas através do Facebook. Então já temos hoje na equipe várias pessoas que já estão atingindo seus resultados simplesmente uh, seguindo os passos desse treinamento. Os produtos, os produtos eles são fantásticos. Os resultados que os produtos apresentam, eles não ficam guardados pra, somente para quem uh, uh, apresentou isso com um cliente. E teve. Não, ele é disseminado pela, pela equipe. Então assim, a cada dia, a troca de experiências, olha, eu fiz a, a, atendi uh, tal pessoa e isso deu certo e meu cliente tirou a foto do antes e depois e me passou essa foto, essa foto ela é, ela é disponibilizada para a equipe então assim, é nesse ponto que eu, que eu digo realmente é um trabalho de equipe um ajudando o outro uh, eu lembro do Leandro, no primeiro contato falar sobre uh, o lema da, da Jeunesse ajude seus amigos a pagarem suas contas, que as suas estarão pagas. E eu hoje tenho uma satisfação em olhar para as pessoas da minha equipe, as pessoas que confiaram em mim, né que estão hoje agregando e se aproximando e desenvolvendo o negócio e vendo o crescimento delas. Então assim, a, a cada a cada agradecimento, né, a Patrícia conquistei mais um título e, e foi né, em função de você ter me apresentado essa oportunidade, eu tenho cada dia mais a certeza que eu, eu fiz a decisão certa, que eu fiz a escolha certa. Tá? Em tão pouco tempo, consegui estar realizando, me realizando profissionalmente, me realizando financeiramente, e cada vez mais podendo ajudar pessoas, que é o propósito do, do marketing rede da Genese, é ajudar pessoas através dos seus projetos sociais e através do próprio negócio, é que eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa.